Ana Pereira, aluna do Politécnico da Guarda, conquistou o segundo lugar num concurso internacional de design promovido por uma empresa espanhola. O seu projeto, Nível de Azeite, foi distinguido entre mais de 200 participantes. O meu objetivo era uh, conceber uma garrafa simples, uh, elegante e atrativa. Esta aluna do Politécnico da Guarda concebeu uma garrafa criativa que representa todo o processo do fabrico do azeite, desde a panha da azeitona até chegar à casa do consumidor. Isto mesmo evidenciou o canal IPG. O projeto consiste na descrição da, da confecção do azeite, desde a apanha das azeitonas, até ao momento em que o produto final chega à casa dos consumidores. A ideia surgiu de uma escala de medições, onde no lugar da escala se encontra a metade de uma gota de azeite, e no lugar dos números podemos ver pequenas cutículas de azeite. À medida que o azeite for acabando, vamos poder notar em que fase de confeição o azeite se encontra, daí essa forma ser é transparente. E a embalagem também é inspirada na própria garrafa, ou seja, pela metade de uma gota de azeite. Ana Pereira, finalista do Politécnico da Guarda, diz que sai desta instituição com uma visão diferente e bastante satisfeita com o nível de ensino. Depois de vir para o Instituto, saio com uma visão diferente. Achei o curso de design de equipamento bastante prático. A minha experiência foi bastante positiva, pois sempre tive ajuda de, de bastantes profissionais e colaboradores que sempre estiveram dispostos a ajudar. Diria que, para darem uma oportunidade e para apostarem na guarda, pois oferece cursos bastante completos. Eu acho a cidade bastante calma e bastante acolhedora. Fez toda a diferença. Eu escolhi o IPG, pois uh, achei uh, bastante interessante o, o programa que o curso de design de equipamento uh, tinha.